Bora conferir os principais lançamentos de games de setembro, então fica ligado aí! Bom, galera, antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos nerds aí de games, filmes e séries, né? Bora então para essa lista aqui dos games que a gente mais está aguardando para o mês de setembro, que a gente separou aqui para vocês já começando. No dia 2 de setembro, a gente tem o lançamento de Pathfinder. Wrath of the Ritus para PC. E esse é um game pra galera que curte uma experiência clássica ali de RPG isométrico, num estilo que lembra bastante o Baldur's Gate, né? E o Pathfinder, inclusive, é um sistema de regras de RPG que surgiu a partir do Dungeons and Dragons. O game tem mais de 25 classes ali, cada uma com várias subclasses, raças, skills, e por aí vai, né? E ele se passa no mesmo universo do primeiro game, que é o Pathfinder Kingmaker, mas não precisa ter jogado o primeiro pra jogar esse aqui. Aí no dia 10 de setembro, a gente tem lançamento do Life's Strange True Colors, que vai sair para Playstation 4 e 5, Xbox One, Series, Stadia, Switch e PC. E esse é um dos games que a gente mais está esperando para esse ano, né? Aqui a gente vai acompanhar a história da Alex, que se muda ali para uma cidadezinha de Haven Spring, no Colorado, para se reunir com o irmão dela, o Gabe. E eles passaram anos separados depois que eles foram mandados para orfanatos diferentes, né? Mas aqui, como todo Life's Strange, né? A história ela é mais complexa do que ela parece, porque a gente vai ter ali as várias camadas narrativas escondidas. Né? A Alex ela tem o poder de sentir o que os outros sentem, né? enxergando ali pensamentos breves por meio de auras coloridas, daí o nome do game, né? True Colors, que também é uma gíria em inglês, né, que significa que quando a gente vê as True Colors, as verdadeiras cores de alguém, a gente enxerga quem aquela pessoa realmente é. E outro game que vai sair nesse dia também é o Lost in Random, que vai sair para Playstation 4, Xbox One e PC. E esse é um game de fantasia naquele estilo conto de fadas ali, com um visual que me lembrou bastante né, as obras do Tim Burton Aqui a gente vai conhecer o reino de Randall Que é governado ali por uma rainha má E a gente vai embarcar numa jornada para salvar nossa irmã nesse reino O roteiro do game ele foi escrito pelo Ryan North, Que venceu ali vários prêmios Eisner Então a gente já deve esperar uma boa história aqui do jogo né? Agora um ponto muito negativo É que a EA não tá lançando esse game Com localização pra português brasileiro O que pra mim é lamentável Aí outro game que vai sair nesse dia também É o Tales of Arise Que vai sair pra Playstation 4 e 5 Xbox One e Series e PC. E esse é o novo RPG de ação da Bandai, em que a gente ali controla um grupo de aventureiros, cada um com skills diferentes. E o estilo de combate não é por turnos, né? é em tempo real, naquele estilo em que a gente ali tá andando pelo mapa, encosta no inimigo e aí começa o combate. Pelo que deu para ver, né, o visual do game ele tá bem bonito, então eu fiquei curioso para testar a demo que eles já disponibilizaram antes do lançamento. Aí no dia 14 de setembro a gente tem o lançamento do Deathloop, que vai sair para Playstation 5 e PC. E aqui a gente a gente controla o coach, né? Que é um cara que acorda ali sem memória numa praia e aí ele descobre que ele tá preso num loop temporal. Ele revive ali o mesmo dia várias e várias vezes. E aparentemente para escapar desse ciclo, ele vai ter que matar os visionários, né? Que é um grupo ali de oito pessoas que tem o controle sobre a ilha de Black Reef. Se a gente não conseguir matar os oito antes de a gente morrer, ou se o dia acabar, o ciclo começa ali desde o início tudo de novo. Pelo que deu pra ver, a gente tem elementos ali de roguelike, porque dá pra fazer melhorias permanentes nas armas e no personagem antes de a gente morrer. Mas a gente também tem alguns elementos Souls-like, porque se a gente morrer, a gente pode voltar pro local da nossa morte e coletar o resíduo, né, que é um recurso ali que a gente derrubou. Aí no dia 17 de setembro tem o um lançamento do Ara game 2, que sai pra Playstation 4 e 5, Xbox One, e Series e PC. E o game aqui, ele é focado em ação furtiva e a gente precisa usar os nossos poderes e as nossas técnicas de assassinato pra matar os inimigos, né. Ele também tem um sistema de progressão ali pra gente upar as skills, as armas e as armaduras, e olha só, não cheguei a jogar o primeiro, o Aragami Mas eu fiquei curioso para testar esse game né? E o maneira é que o game vai estar tá no Xbox Game Pass no lançamento Aí no dia 21 de setembro a gente tem o lançamento do Kina Bridge of Spirits Que sai pra Playstation 4 e 5 e PC E tá aqui, né, um dos games que a gente mais tá esperando para esse ano Desde os primeiros trailers que a gente viu do game lá atrás, né Já nos chamou de mais atenção o visual do jogo que tá muito bonito, né A equipe do estúdio Amber Lab, apesar de ser bem pequena, né Já tem bastante experiência com trabalho trabalhos na área de animação né o que explica o visual do game que lembra em alguns momentos as animações da Disney aqui a gente vai controlar a Kina que é uma guardiã espiritual que vai precisar purificar o mundo com a ajuda dos rots que são umas criaturinhas ali que vão nos acompanhar na jornada e quem quiser conferir o game eu já adianto para vocês que a gente vai ter lives dele aqui no canal e outro game que vai sair nesse dia também é o World War Z Aftermath que vai sair para Playstation 4 e 5 Xbox One e Series e também para PC. E esse game é uma versão melhorada do World War Z, né? Ele inclui aqui tudo que tá na versão Game of the Year Edition do World War Z e algumas novidades, né? Como personagens novos, locais novos, um sistema de combate corpo a corpo, zumbis novos e ali um modo em primeira pessoa também. E essa versão também vai ter melhorias para os consoles da nova geração, né? Agora rodando a 4K, 60 FPS no Play 5 e no Xbox Series S e X. E olha só, quem já tem o game vai poder fazer o upgrade para essa versão Aftermath por um custo ali adicional. E aí no dia 23 de setembro a gente tem um lançamento bem aguardado pela galera que é o Diablo 2 Resurrected que vai sair para Playstation 4 e 5 Xbox One Series, Switch e PC. E essa é a remasterização né, de um dos maiores clássicos do gênero ali de RPG, naquela pegada Dungeon Crawler né. A gente já teve a oportunidade de testar a beta dessa remasterização aqui no canal e o visual do jogo tá incrível né, ainda mais se a gente compara ele com o game original. Agora a gente vai ter a possibilidade de jogar o Diablo 2 em console também né, eu confesso que eu estranho um pouco o gerenciamento ali de inventário usando o controle, mas provavelmente é uma coisa ali que a gente deve acostumar com o tempo como foi também com o Diablo 3 e aí no dia 24 de setembro a gente tem o lançamento da versão do diretor de Death Training que vai sair exclusivamente para Playstation 5 e essa é a versão melhorada do Death né? que foi um dos games que a gente mais curtiu lá em 2019, inclusive a gente fez a série completa dele aqui no canal e agora o game ele vai poder ser rodado em 4K a 60fps e nessa nova versão a gente vai ter ali mais a Armas, equipamentos, veículos, alguns modos novos e áreas novas para explorar também as novas histórias que essa versão vai ter. Eu achei muito louco ali o modo de corrida que eles adicionaram. Além disso, a gente vai ter novos tipos de transporte, como o um jetpack, que já deu para ver num trailer que eles liberaram. E o que eu achei maneiro é que o game ele vai aproveitar bastante os gatilhos adaptáveis do controle do OnSense, agora com resistência personalizada. E outro game que vai sair nesse dia também é o Lost Judgment, que vai sair para PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series. E aqui a gente controla o Yagami. Né, que é um ex-advogado e detetive particular que precisa investigar um assassinato. O game é um spin-off da série Yakuza e uma sequência do game Judgment. Então a gente deve ver alguns cenários desse universo, como o distrito de Kamurochi do Yakuza e regiões ali do Yakuza Like a Dragon e do primeiro Judgment. Pelo que deu para ver da gameplay, a gente vai ter muito combate, ali investigação e exploração usando bastante parkour. E quem comprar a edição Deluxe ou a edição Ultimate do game na pré-venda né, vai ter acesso antecipado ao jogo três dias antes do lançamento. E aí o último game que a gente separou nessa lista aqui de games mais aguardados de setembro é no dia 28 de setembro o lançamento do New World para PC. E depois ali de vários adiamentos, né, tudo indica que o New World vai ser lançado esse mesmo. Sem dúvidas é um dos games que a gente mais está esperando esse ano. A gente já teve a oportunidade de testar esse MMO da Amazon na prévia que rolou em 2020 e recentemente na beta que rolou aí nas últimas semanas. Para quem curte MMO RPG com foco ali grande em exploração, coleta e crafting, esse game ele tá bom demais demais, né? Nos dias que eu tive a oportunidade de jogar, eu passei horas e horas upando o personagem ali, nem vi as horas passarem, como eu comentei com vocês, né? E eu curti demais o sistema de progressão do game, né? A liberdade ali de poder testar várias armas, vários estilos de combate diferentes no mesmo personagem. Sem contar o visual do game que tá muito bonito. E aí, galera, o que, que vocês acharam dessa lista de games mais aguardados agora de setembro, que a gente separou pra vocês? Comentem aqui pra gente saber qual dos games que vocês mais estão aguardando e... até a próxima!